Chama, chama, chama, Ei, hey, ei, hey. demorou, demorou Ei, ei, ei Mas eu vou botar em você, menorzinho que é assim Porque hoje eu vou te explicar que é seu fim Até porque meu truta, você não vai ganhar de mim Você quer falar de recomeço, mas hoje pra ti já é o fim Então calma, até porque eu já cheguei assim porque eu vou te matar, porque cê é menorzinho. Independente, hoje você vai perder pra mim. E cê não vai arrancar vindo só porque é menorzinho. Menorzinho? Mano, é o um momento. Seu nome é formiga, Dá pra saber, pequeno é seu talento. Mano, eu vou te matar aqui. Se liga, mano, que eu vou fazendo. Você tá ligado aqui rimando aqui também? O break aqui rimando segura a linha do trem. O talento dele é pequenininho. Huh. Engraçado mano que o seu é também. Você tá ligado mano eu vou rimando o tempo inteiro. Você é Lucas só eu intruso no formigueiro. Cê tá ligado, de novo, nem te conheço, mano. Não vem pra baú o meu ovo. Demorou, então você é um cuzão. Você falou de quem para ganhar de mim, tem que estação. Você é seu? seu covarde, você falou que meu talento é pequeno, mas é grande minha vontade. O talento dele é pequeno, o meu também. É meu parceiro. Pelo menos a gente tem. Tá ligado? Eu demonstro habilidade Eu não tenho talento, mas tenho força de vontade E aí? Uh! Cê tá ligado mano? Tô tá ligado? Sem sequela Na estação eu te mato, na próxima primavera Uuuuuuuu uh! uh! uh! uh! Caralho, Começamos bem Começamos bem, certo?